Encontraram um algo? Não. Bom, até agora ainda não. Continuem procurando. Eu lembro desse lugar. Foi aqui que eu encontrei aquela alien. Talvez eu esteja perto de onde ela está. Eu não aguento mais andar. Eu preciso descansar no mínimo um pouquinho. Claro, uma cochilatinha não vai machucar ninguém, né? Ah, que foi? O que você quer? Espera. Oi. uma longa história Me diga daqui <risos> Ai Foi até fácil achar você Fácil até demais Eu preciso cocodar É que eu pedi pra minha nova amiga Buscar vocês Mas Vocês ganharam por ali Mas não tem nada ali ah! Socorro! É, é ele! Acharam que conseguiriam escapar de mim tão fácil? Pois acharam errado! Eu não vou deixar você encostar nenhum dedo nela! Pouco ar! estamos assim? Quem você acha que nos prendeu aqui? O alien que está atrás da gente. Me diga daqui! Que cara é essa? A chave está do seu lado. Tenta pegá-la. Vamos, parece que ele não está aqui no momento Eu queria que a Ali não fosse pra terra Eu quero ficar com ela Não me afastar dela Mas ao mesmo tempo, eu quero que ela seja feliz E que siga o sonho de ir pra terra Eu vou soltá-los não quero ser o vilão da história. Tudo pela felicidade da minha irmã. Eles surgiram! Não, irmã! Uma pausa, por favor! Não! Por favor! Ai, tá bom. Ali, o seu nome, não é? Sim! Ali! Aquele alien que nos prendeu, é o seu? Ele é meu irmão, o Otto. Ele não quer que eu vá para a Terra. Nossos pais morreram, então ele cuida de mim. Desde o dia que eu disse que queria ir para a Terra, ele ficou diferente. Ele ficou mais protetor e não queria que eu fosse embora. Eu comecei a ter medo dele, então fugir. Eu queria ir para a Terra primeiro do que todos, porque se levássemos mais aliens com a gente, ele poderia descobrir que eu estava indo para a Terra. Claro, eu não culpo ele. Ele é minha família, eu amo. Enfim, vamos? Eu ouvi a voz dela por aqui. está aqui. Eu Otto, eu nunca mais vou ver ele. Ei Ali, você não vem? Otto. Ali. Maninha. Otto. Se você quer ir para a Terra tanto assim. Eu vou com você. Eu te amo. Ah, e me desculpe por ter perdido você. Tá de, de boa. boa. Ai, me chamo Ali. E como se chamam? Me Mi Miguel. Topi. Benjamin. Sinto que vamos nos dar muito bem. Eu e a Helena estamos juntos. E esses dois pompinhos aí também estão juntos. E a Ali e o Otto estão muito bem.